E você, quer aprender hoje três manobras diferentes do jogo True Surf? Hoje nós vamos falar de dois aéreos de backside e uma outra manobra, uma técnica de como atrasar dentro do tubo. Não saiam daí, só leva um minutinho. Diretora, roda o clipe. Fala galera True Surf, aqui é o Andrew L.A. Hoje eu vou estar trazendo três técnicas do jogo True Surf bem fáceis de aprender, independentemente do nível que você está dentro do jogo. Mas antes de começar, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os assinantes aqui do canal. A galera que participa, deixa comentário faz pergunta e compartilha nossos vídeos em todas as redes sociais. Galera, valeu! E se você ainda não é assinante aqui no canal, vai lá e se inscreve, que é para motivar a gente a fazer mais vídeos e compartilhar com toda a comunidade. Nessa primeira técnica, um tubo de backside, aonde o surfista é projetado em cima da onda vamos lá galera True surf mais uma vez aqui nesse pico de margaret river aonde nós vamos executar essa manobra na chamada rampa que fica localizada entre a espuma e a parede da onda mostrando mais uma vez esse aéreo de backside executado para cima procurando a rampa que fica entre a espuma e a parede da onda. Executando o giro, percebam o polegar esquerdo, uma técnica já explicada em outros tutoriais. Deixarei o link aqui na descrição para quem ainda não acompanhou essa técnica do polegar esquerdo. mais uma vez, agora sem interrupções e agora vejamos o vídeo da mesma onda sendo que feita do computador. Mais uma vez, percebam a entrada pela rampa, projeção do surfista para cima. Essa técnica de backside, voando para cima, é mesmo muito legal. Então agora vamos para a segunda técnica de hoje, que é essa técnica de atrasar dentro do tubo para que você faça uma pontuação melhor dentro do seu free surf ou se você estiver competindo em um campeonato. Hoje estamos em Margaret River, Austrália, com ondas de mais de 20 pés. Reparem no polegar da mão esquerda. O dedo sempre em contato com a tela pressionando o surfista para dentro do tubo, para que você possa atrasar o máximo possível. Vamos ver mais uma vez, mantenha sempre o contato do dedo na tela do celular. Para sair do tubo, basta arrastar o dedo para frente que você acelera o surfista. Vale ressaltar que o zoom da câmera está bem próximo para que você possa ver o surfista quando ele estiver muito atrás no tubo. Reparem que esse drop foi bem atrasado e eu trago o surfista um pouco para frente para que eu mantenha controle na saída do tubo. Bom, agora que você já tem a técnica, é só praticar e mandar ver nas ondas tubulares. Então é isso, galera. Obrigado por assistirem o vídeo. Não deixem de se inscrever, curtam o vídeo, comentários e sugestões abaixo são sempre bem-vindas. Aloha e vamos para o surf! Aê! Galera. E agora então vamos para a terceira e última técnica de hoje Que seria um aéreo de backside também Só que dessa vez voando para frente da onda Vamos lá galera! Uh! De volta nesse pico de Margaret River na Austrália Com a série dos aéreos de backside anterior mostramos o aéreo projetando o surfista para cima da onda hoje a técnica é para projetar o surfista para frente da onda reparem o polegar esquerdo acelerando o surfista na saída do tubo mais uma vez arrastando o polegar esquerdo A saída do tubo acertando a rampa. Mais uma vez a rampa. Por final, arrastando o polegar esquerdo múltiplas vezes para baixo. Mais uma vez, arrastando o polegar para baixo. Agora mostrando a onda completa com o vídeo do computador, velocidade na saída do tubo, rampa e o giro, mais uma vez com o ângulo do computador Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um programa. obrigado a você que ficou aí até o final do vídeo, onde eu compartilhei três técnicas para você também ficar um fera no jogo True Surf. Se você não quer perder nenhum vídeo aqui no nosso canal, vai aqui embaixo e liga o sininho das notificações, que é para o YouTube te mandar uma mensagem assim que a gente liberar dicas de competição, prancha, praia e tudo que tá rolando no jogo True Surf. aloha e vamos pro sur! Uh! Woo!